Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o sistema solar e como ele foi formado. Vocês sabem como surgiu o sistema solar? Ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, mas existem algumas teorias e hoje nós vamos estudar essas teorias. A primeira teoria que nós vamos estudar é um modelo baseado em turbulência. Esse modelo acredita que antigamente Existia um ambiente turbulento, composto por gases e poeira cósmica. E nesse ambiente existiam alguns vórtices. E foram nesses vórtices que surgiu tanto o Sol quanto os planetas. A próxima teoria que nós vamos estudar é a teoria nebular antiga. Ela se chama teoria nebular antiga porque ela foi reformulada. Essa teoria acredita que, antigamente, existia uma nuvem composta de gases e poeira cósmica que girava, e essa nuvem foi se comprimindo. E, a partir dessa compressão, surgiram alguns pontos de condensação. E nesses pontos, surgiram o Sol, e os planetas. Agora, nós vamos estudar duas teorias que se chamam teorias catastróficas. Elas são a teoria da força de marés e a teoria da a A teoria da força de marés dizia, antigamente, que o Sol colidiu com um cometa, e a partir dessa colisão foi ejetado um pedaço do Sol que deu origem aos planetas. Essa teoria também foi reformulada, porque na época, ninguém sabia exatamente o tamanho de um cometa, e hoje se sabe que ele é muito pequeno em relação ao Sol, e não teria como uma colisão dessa fazer com que um pedaço do Sol fosse ejetado. Então, hoje em dia, se acredita que o Sol colidiu com uma outra estrela, e a partir dessa colisão, aí sim, foi ejetado um pedaço do Sol que deu origem aos planetas. A teoria da acreção Diz que o Sol atraiu vários materiais para perto de si, e esses materiais foram colidindo uns com os outros, formando os planetas. E a última teoria que nós vamos estudar é a teoria nebular moderna. Como eu disse já nesse vídeo, a teoria nebular antiga foi reformulada. Então, hoje, existe a teoria nebular moderna. Ela também acredita naquela nuvem inicial, composta por gases e poeira cósmica, que a teoria nebular antiga acreditava. E também acredita que ela se comprimiu, mas ela não apenas se comprimiu, mas ela também se achatou, como se fosse uma panqueca. E, a partir desse achatamento, houve um grande aquecimento em um dos pontos o que formou o Sol, e a partir tanto do achatamento quanto do aquecimento, surgiram diversos pontos de condensação que deram origem aos planetas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!